E aí, galera, vocês estão bem? Porque que eu 10? É? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trará para vocês usarem Celestial Hansen. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, esses artes foram feitos aí pelo Mega Verso, parceiro aqui do canal, salve pra você Mega Verso, as artes dele são muito brabas, ele já fez aí umas fusões triplas que eu já mostrei aqui no canal, se você não viu, clicar aí no caso, mas enfim, ele tem várias fanfics, né, uma dessas fanfics, tem essas formas aí, o Celestial Hunsets, aí a gente vai explicar, vai mostrar aqui pra vocês essas formas, mas a gente tem que explicar primeiramente como são, o que são esses Omni Hansets, primeiramente, a gente vai explicar no, no dois conceitos, no do Mega Verso e no conceito original, né, do Canon e da série, beleza? então... Então, vamos lá. Ó, oh, o Mega Verso ele definiu os Omni como aliens espacialmente fundidos com o DNA do Shock Rock, né? Pronto. Aí no conceito dele, do Mega Verso, né? no mundo dele de fanfics, o Omni Hunsets é um modo especial que pode ser feito com qualquer alien. No caso o Alien A, ele veste uma armadura feita com o DNA do Alien B. Tipo, não é uma fusão. Uma fusão entre humano e lobo é o que é um lobisomem. Agora, um homem-lobo em Hunter é um homem usando um capô de lobo com luvas feitas com garra de lobo. Né? Esse é um modo especial que é focado em combate, mas eles criando até mesmo armas biológicas. É tipo assim, é como se fosse prótese, entendeu? Ele definiu os Omni como se eles tivessem próteses. Por exemplo, o Enxurrado. O enxurrada ele tem armadura lá e tudo mais, ele tem aqueles canhões que dá pra usar os poderes dele, né? os poderes biológicos dele, que é disparar água, né? Só que com os canhões, que seriam próteses, são ligados à biologia do enxurrada, mas é algo pra fortificar o poder, porque ele consegue disparar água mais forte e também pode eletrificar a água, tá entendendo? Aí na fanfic dele, né? Que ainda tá em produção, que é a fanfic do Ben 10 milhões, que eu já falei da fica aqui no meu canal, tem o Ken 10.000 que no futuro ele ficou do mal, é né? o que obrigou o pai dele a bloquear o DNA do Alien X só que com a ajuda do Ion, o Ken 10.000 ele conseguiu é, acessar parcialmente o DNA, criando o modo Celestial Hansen ou Celestial Tunado, onde os aliens recebem 50% do potencial do poder do Alien, é tipo assim, o Massa Cinzenta Celestial Hansen ele possui 100% dos poderes do Massa Cinzenta, só que ele tem mais 50% do poder do Alien X no caso, o poder dele é focado em melhorar o que o Massa Cinzenta já tinha, entendeu? no caso, ele tem muito mais inteligência que o Massa cinzenta convencional, a sua capacidade psíquica aumenta só que ele não ganha poderes que sejam diferentes dos demais dos poderes originais dele, tipo, ele não vai ganhar do nada um poder de cuspir fogo, entendeu? Não, ele só vai aprimorar o que ele já tem, aí beleza, vou mostrar aqui pra vocês o Batman Celestial Hunter, né, que é uma realidade alternativa onde o Batman usou o seu preparo pra tomar os poderes de um sapo celestial tá ligado? Tipo, o Maltruant ele meio que fez isso, né, ele coagiu um sapo celestial a matar, exterminar os galvanianos, né, então, caraca Maltruant e Batman tomam um patamar muito elevado <risos> Isso é louco Aí ele fez isso, né? Pra ter chance Contra uma versão do Coringa Que recebeu os poderes do Diago Muito bravo né? Um outro exemplo Que o vers deu De omni Hunter É o Aranha de Ferro, né? No caso, ele seria Um Homem-Aranha Stark-Hancer Porque parece que ele possui Os mesmos poderes Só que melhorados Ele tem 100% Dos poderes do Homem-Aranha Mais 50% do Homem-de-Ferro E outros personagens Que também Que seriam Hunters também, né? Seriam os que portam Sibionis Eles são clinta -Hansers. é E também temos aqui O X-Tree que é o Omnitrix do Ken Depois dele ter sido hackeado pelo Ian É esse Omnitrix aqui que tem as formas Celestial Hunters E beleza, agora que a gente já entendeu como é Os Omnitrix na lore aí do Mega Verso A gente vai entender como é na lore original do Ken Da série no reboot, beleza? Por causa assim, o Duncan Royal, qual co-criador aí de Ben 10 Ele definiu os Omnitrix como o quê? Como causado pelo um mau funcionamento, entendeu? Eles não são uma função assim que já estava programado Para ter Omnitrix, não Eles são um erro, né? Que é aquele negócio lá, né? O Ultra-T foi se incrementar no Omnitrix Aí acabou fazendo com que ele saísse né? O DNA mecamorfo Acaba saindo lá daqueles tubos de DNA Aí acaba se criando o glitch né? Que ele é um mecamorfo fundido com o DNA do Ben Aí ele acabou substituindo o DNA do mecamorfo Que não estava mais naquele tubo de DNA Pelo DNA do shock rock Que o DNA dele acabou sobrecarregando né? Acabou infectando os outros DNA do tubo de DNA dos outros aliens Assim acabou criando essas formas omni Ou seja, os omni são aliens Que eles são fusões sim, eles são híbridos Aqui, diferente da lore do megaverso, só que assim, eles são os aliens, só que infectados com o DNA do Shock Rock, que eles acabaram se adaptando, né, tendo sua biologia adaptada a esse DNA, entendeu? É algo assim que a gente pode comparar com o que o Skurd faz, né, em universo, que ah, o Ben se transforma lá no Alien e o Skurd, ele vai dar o que? Ele vai dar a ele um acessório com o DNA de outro alienígena, entendeu? É algo semelhante, só que no caso do Shock Rock, eu acho que é algo assim, mais adaptado ainda e causado por um mau funcionamento, que eu acho. Isso da hora, eu acho essa vibe aqui mais da hora comentar. se você preferar do Mega Verso, que é o negócio de ele não ser algo biológico assim propriamente dito, ter, além da parte das próteses, né, mas ser mais algo que é o Aren, só que uma armadura com DNA de outro Aren ou no caso aqui que eles são híbridos, adaptados com o poder infectado do Shock Rock causado aí pelo mau funcionamento, e assim esse é um conceito que é literalmente a mesma coisa do clássico, né, porque no clássico a gente tem aí as fusões né, também, que foram causadas por quê? Também pelo mal funcionamento, o Ben foi lá mexer o o no tirou aquela tampinha e acabou criando as fusões desbalanceadas e tudo mais entendeu então tanto isso quanto os Omnihancers são fusões né são híbridos aí que foram causados pelo mau funcionamento tá, tá, tá vendo como as coisas são tudo ligadas, né e é tanto que os Omnihancers confirmado aí também pelo Duncan Roleal o Ben não tem um controle ali não é que nem os Omnikicks né que os Omnikicks o Ben vai lá e ativa né por causa da chavinha lá que ele encontrou aí ele consegue ativar né na hora que ele quiser os Omnikicks agora os Omnihancers não eles eram ativados ali aleatoriamente mais. E não confunda os Omni Hansets com a vibe do, dos aliens do Kevin, que os aliens do Kevin também são híbridos, só que no caso dele são híbridos mutantes, entendeu? São mutações ali com o DNA de dois aliens. No caso por exemplo, o Rotshot, né? Que é um pironita. Ele é um pironita, só que ele tem o DNA também de uma outra espécie que não foi identificada, né? São dois aliens ali híbridos com a mutação, entendeu? Agora não é a mesma coisa dos Omni Hansets. Não confunda as duas versões, beleza? Mas agora que já é explicado, eu vou mostrar aqui para vocês todos os aliens Celestial Hansets fez pelo Mega Verso. Começando aqui, né, pelo XLR8 Celestial Hunter, que, cara, tá brabo demais ele Com certeza a gente vê esse alien aqui como um super rápido, aí poderia superar muito a velocidade da luz, né? O XLR8 do Ben 10 já foi dito que ele pode patrulhar a Terra por segundos, que acham segundos. Então, cara, imagina esse daqui. Ele, eu acho que não precisaria nem de segundos. Eu acho que em altos segundos ele poderia patrulhar a Terra de boa. Aí temos aí o Quatro Braços Celestial Hunter, que a gente vê aí que ele tem um vai um, assim mais gladiadora mesmo, né, que é a espécie, né, o Cetramonides são mais guerreiros, né? Uma raça guerreira. Aí ele tem... Em cada braço ele tem uma arma diferente, né? Tem uma espada, um machado. Enfim, cara, tá, tá muito massa esse visual aí. Eu gostei bastante. Né? Representa muitos tetramentos, só que numa vibe assim mais cósmica e celestial. Aí o Massa Sereno, como a gente já mostrou, né? Agora dando mais detalhe pra ele, ele tá com uma vibe assim mais inteligente mesmo, né? Tem até um roupa aí mais científica. Ele tem um bastão com... É, eu acho que é Beck que chama essa pazinha aí, com aqueles negócios químicos, só que um negócio celestial um cósmico, né? Os óculos ali... Sendo mais cósmico também. E eu acredito que ele seria um alien né, assim, porque muita gente prefere o artrópode do que o Massa Cinzenta. Por mais que o Massa seja mais inteligente que o artrópode, o artrópode é mais viável porque que ele tem mais poderes, né? Ele tem a eletricidade, tem a telecinese, essas coisas, né? Agora, esse Massa seria mais funcional também, por causa que ele tem 50% dos poderes do alien X, então ele poderia se ah, teletransportar, né? ser mais estratégico, né? Tipo ele entender mais do que ele mesmo fala, né? Diferente do Massa Cinzenta original aí do bem. ter também uma telesinese, telepatia. Alguns poderes assim que, né, como o próprio. Como é que ele aprimora as suas capacidades psíquicas, então isso ajudaria ele a ser um animal mais funcional. Temos aí também o Insectoid Celestial Hansed, que eu acho que a aparência dele ficou bem bonita mesmo, né? Esse traje dele ficou bem massa, as asas dele aí estreladas que acreditou que se ele tivesse assim, voando, né, em super velocidade que com certeza, né, tendo poderes aí do Alien X, ele seria muito rápido, seus atributos muito mais elevados, então ele poderia voar em super velocidade e aí se camuflar no espaço com as suas asas, e a gente vê aí que na conta do ferrão dele tem a construção esfera energética aí, que eu não sei se isso foi uma referência mas no clássico, né, o grande carrapato que é a primeira aparição do bala de canhão, que aparece o grande lá, né, tem aqueles alienígenas lá que, que era serro do grande, né, eles voavam em umas pranchas, que tem essa bolinha energética aí, que dava estabilidade da prancha, né? Aí, curiosamente, o um insectoide aparece né? numa cena lá, né? Que eles estão voando nessas pranchas aí e tudo mais, aí, que até o insectoide se destransforma, aí o Ben, ele acaba caindo mesmo numa prancha dessa e tudo mais, né? Pelo que eu me lembro. Então, não sei se isso é uma referência, mas eu acho que se for, é legal, porque eu acho que essa orbzinha aí, daria mais estabilidade pro próprio insectoide voar, entendeu? Então, é algo legal. E se for uma referência, caralho, Capitão América adorou essa referência. Eu, eu entendi a referência. Iguanarca Celestial Hunter, caraca, velho. Olha as barbatanas do bicho celestial aí. Ele tem até uns mini Canhãozinho, igual o Iguanarca Supremo, né? Ele tem uns canhãozão assim que ele dispara, né? Uns gelo bem grandão. Aí, esse Iguanarca poderia disparar, né? O gelo celestial pela boca e também pelos esses mini canhões aí. Cara, com certeza ficou muito massa, véio, esse visual aí. O Diamante Celestial Hunter, cara, tá incrível esse visual. Né? Ele teria aí uma Cristalocinese cósmica, né? Com os poderes aí do Alien X e tudo mais. E também a gente vê que ele tem uma parte energética ali é que ele tá controlando uma energia acredito eu que isso poderia ser um poder referente aos silícios dele tipo porque tem um poder que você usa que os silícios eles ficam tão pequenininhos que você pode usar para causar doença nas pessoas entendeu então, imagina aí o diamante né a gente vê na série que ele cria uns construtos bem grandões né com seus cristais mas imagina ele fazendo dessa forma né fazendo bem pequenininho a ponto de deixar o povo doente infectando o povo com os silícios dele mania ser muito brabo e assim para ficar mais braba aí, eu faço um desafio para você, Mega Vers. Faça a versão do diamante cromatizado Celestial Hanset. Eu Só queria ver, velho. Tem que ficar bravo demais. Vamos aí para o Chama Celestial Hanset. Ele com certeza virou um mago cósmico de fogo. Tá incrível véio. esse bastão aí com as labaretas de fogo, né? Em cada ponta do bastão. E o fogo dele é um fogo cósmico, então a gente poderia defini-lo como um fogo conceitual. Basicamente, ele teria a função de queimar qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa ele ia se adaptar para queimar. Ele poderia queimar o próprio fogo. Fogo, tá entendendo? Que né, faz sentido dele ter uma vibe, assim, mais imago mago, né? Ser um fogo mágico, com uma coisa assim. Cara, genial, velho. Genial esse visual aí do chama. Brabo demais, véio. Que massa, velho. Até agora, ele, não, XLR8 e ele são os meus preferidos. Mas vamos aí para o Atômico, que, mano... <risos> atômico Celestial Alhance, né? O Atômico com os poderes né, do Alien X. Cara, <risos> é a mesma coisa do Atômico X, né? Só que, no caso dele, aí eu imagino ele sendo mais brabo ainda, né? Porque teria aí 50% do poder do Alien X todo tunado, é assim, o Atômico X confirmado pelo Derek que ele pode reduzir as coisas a átomos, então vamos imaginar esse Atômico Celestial é Hansen como ele podendo manipular os átomos da maneira que a gente nunca viu, como do jeito assim que ele poderia transmutar todo um planeta, sei lá transformar todo um planeta rochoso em um planeta de Tadenita, entendeu? Ele poderia manipular os átomos da maneira que ele quisesse, ali, muito massa, velho porque o Atômico, na né, segunda, é mais poderoso aí com os poderes do Alien X, ele fazer um estrago danado. O Bala de Celestial é Hunter eu me lembro, eu vendo esse visual. O visual dele aí, né? Com essa bola de espinho aí, eu imagino assim. E tem aquele bala de cão super feito pelo oeste né? Que ele tem aquela cauda. Tipo, quando ele vira a forma de esfera, ele pode usar a cauda dele para atingir os inimigos. Eu imagino esse bala de canhão aqui fazendo a mesma coisa, só que com a clava de espinho, né? Ele vira na forma de esfera, aí ele tem ali uma mira para ele poder, né? Atirar essa clava de espinho enquanto ele estivesse na forma de esfera. Acho que seria massa. usar aí também o Besta Celestial Hanset, que ele tá num visual simples, né? Ganhar aí um capacete, umas luvas, mas ele tá massa também tipo, ele tem uns esp espinho ali né uns espinhos maior que acrediteu que o seu disparo de espinho que ele já tem né mas aqui seria aprimorado cosmicamente acho que a mira dele poderia ser uma mira absoluta as gás dentro dele serão uma mordida cara uma mordida celestial uma mordida cósmica aí ia doer muito tá ligado? ele tá bem simples tá mais mesmo assim o visual dele ficou muito legal E falando em visual legal temos aí o aquático né que ele muda bastante esse aquático celestial rancid e cara é, o mega verso já deixou claro aí ó, vocês vão entender aí a piada e ele tem o controle total da bioluminescência né? Que ele tá todo brilhante aí, todo brilhoso Seria um poder legal Que nunca foi explorado assim O aquático teria a fotocinese Podendo controlar a luz Aprimorado cosmicamente Ele tem meio que um, um tridente assim, né? Narcado, que eu acho que faz sentido, né? O aquático ter um tridente E, cara, na água ele seria um animal muito mais aprimorado né? Teria mais poderes, assim, para se usar na água Uma mordida desse bicho aí com certeza também ia doer muito E com certeza ele não teria a fraqueza aí De ter que respirar né? De que ter um respirador pra ele poder ficar mais tempo fora d'água, né? Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero ser vocês gostado. Aí comenta aí qual dos aliens que você mais gostou na sua forma Celestial Hanset. Pra mim, o chama e o XLR ficaram massa demais, né? Mais uma vez, Mega Vers tá de parabéns. E visitem lá o Instagram dele, né? Que ele sempre tá postando várias coisas, várias artes dele, né? Também Deixar na descrição pra vocês verem as fanfics dele, né? Quando ele tiver terminado, a gente vai fazer mais vídeos né? da fanfic dele do Ben 10 milhões, que tá massa demais também. Mas é isso.